Olá, eu sou o Bruno do Ibibrain. Hoje vamos falar sobre impressão 3D, as aplicações e alguns equipamentos. A impressão 3D já existe há mais de 25 anos. Ela faz parte de um processo conhecido como Additive Manufacturing. Basicamente, construir objetos usando uma impressora 3D ou uma tecnologia em 3D. As principais aplicações hoje em dia mais comuns são implantes dentários, indústria aeroespacial, implantes médicos, indústria automotiva e também hoje na construção civil. As matérias-primas e as tecnologias envolvidas podem variar desde materiais poliméricos, ou seja, plásticos, passando por metais e materiais cerâmicos. Na medicina já estão usando materiais orgânicos. Nos próximos vídeos daremos uma visão geral da aplicação em impressão 3D. Aqui está um exemplo de aplicação feita pela Bugatti em uma pinça para freio. É importante observar que o processo de impressão 3D, neste caso, foi executado em uma peça com uma geometria bem complexa, onde a impressão 3D se encaixa perfeitamente. Outra aplicação é para a indústria da construção. Neste primeiro exemplo, usando uma espuma de expansão, que pode ser usado para revestimento térmico ou acústico. Outro bom exemplo é esta moto, onde uma série de componentes foram projetados e depois construídos com a impressão 3D. Aqui é um bom exemplo para demonstrar que você pode usar várias matérias-primas, por exemplo, plástico e materiais metálicos para a construção em 3D de vários componentes. Aqui um outro bom exemplo de processo de aplicação 3D na construção. Já existem vários projetos sendo executados ao redor do mundo, alguns deles com geometria bem complexa. Aqui um exemplo bem bacana como a impressão 3D pode ajudar as pessoas. Neste caso aqui, uma prótese personalizada. Aqui temos alguns exemplos em que a impressão 3D já está utilizando metais como matéria-prima na fabricação de componentes. Em termos de acabamento e precisão, Algumas impressões em 3D não deixam nada a perder para outros processos metal-mecânicos. A maioria das impressões 3D trabalha com o sistema de camadas, ou seja, irá se depositar um material camada por camada. Dependendo da complexidade das peças, algumas impressões podem levar muitas horas para serem concluídas. Neste exemplo, a velocidade do clipe foi bem aumentada. Esta peça levou em torno de 6 horas para ficar concluída. Na medicina, as aplicações podem ser infinitas. Aqui tem um bom exemplo na Universidade de Rochester, eles estão usando impressão 3D para ajudar na prática de cirurgias pelos estudantes. Os moldes dos órgãos foram criados através da impressão 3D. Depois eles injetam o hidrogel, que se cortado simula o sangramento. Assim fica fácil para os estudantes praticarem. Agora vem aquela pergunta que todo mundo quer saber. Quanto custa uma impressão 3D? Bom, a primeira coisa vai depender muito da complexidade do que você pretende fabricar. Existem impressoras que começam na faixa de 200 dólares. Mas também existem outras impressoras em 3D que você vai gastar mais de 400 mil dólares. Aqui é um exemplo da impressora da HP, para materiais metálicos. Eu não vou discutir o processo em si, mas é uma impressora que vai custar em torno de 400 mil dólares. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado deste assunto. Não se esqueça de inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima!